A rosa dos ventos, para mim, representa o futuro. A gente costuma pensar que o futuro vai é ser cheio de tecnologias, e que a gente vai viajar pelo espaço, e que tudo isso vai ser possível, e que a gente vai se salvar é, de todas as desgraças que a gente está causando é, com essa tecnologia. Mas o que eu vejo, que para mim é óbvio, é que isso é tudo uma mentira, e que a gente só vai conseguir viver, continuar vivendo nesse planeta se a gente conseguir retomar uma conexão que a gente perdeu há muito tempo. Não muito, <risos> algumas centenas de anos. É, que é a conexão com a natureza e, e entre as pessoas. E a Rosa dos Vênus proporciona isso. É uma proposta de, de convivência entre as pessoas, é, em que elas se conectam, elas se ajudam e... E isso, para mim, assim, pensando no, no mundo de uma maneira geral, é, tem uma importância muito grande. E é, às vezes é difícil pra gente, porque afinal de contas é, nós estamos muito mais acostumados com esse mundo que, em que está tudo errado, então é, é um processo difícil, mas eu vejo que tem muita gente ali e que vai sempre e as pessoas, algumas pessoas é, que estão ligadas com a Rosa, que é, elas abraçam esse futuro é, de uma maneira que eu quero aprender a abraçar cada vez mais. E quero poder trazer outras pessoas para isso.